Vai decorrer o workshop Marketing Digital 360 em Aveiro, com a oferta do livro Marketing Digital 360. Esta formação de um dia completo, das 9 às 17, vai decorrer no Hotel Moliceiro, em parceria com a Anna Martin. Portanto, será uma formação intensiva, prática, como é habitual nas nossas formações, em que vamos abordar os vários aspectos do marketing Digital. Desde a estratégia, website, blog, loja online, a criação de conteúdos atrativos para os vários meios digitais, nomeadamente as redes sociais, a criação de vídeo, transmissões em direto, desde as mais simples às profissionais, Google Marketing, E-mail Marketing e as várias áreas que eh, compõem o digital para poder ter uma estratégia digital 360 nas diversas áreas, de acordo com a eh, sua atividade. Para receber mais informações ou reservar o seu lugar, eh, siga o link disponível no vídeo.